Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma Printer Bot. No passo de hoje, o passo 13, a gente deveria pegar esta pecinha que montamos no passo 12 e montar nessa peça do motor que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo. O problema é que os, é, as abraçadeiras aqui, ó, ficaram bem no caminho e aí se a gente voltar atrás no, no passo 8 vocês vão ver que estava é, é, escrito ah preste atenção onde vão ficar as abraçadeiras eu achava que eu tinha que me preocupar só com o sentido delas não sei porquê eu tinha que na verdade era me preocupar em manter essas cabecinhas delas mais aqui pro meio justamente para elas não ficarem aqui ó no caminho do encaixe dessa peça. Então agora eu vou ter que voltar atrás aqui, soltar esses rolamentos daqui e encaixar de novo. Vamos lá? Bom, então eu prendi de novo, vou cortar. Então ele tinha que ficar, era assim, ó, com conexão mais pro meio para evitar essa pecinha daqui, né? Esse contato ali. Aí sim, agora deve dar pra gente conectar este bichinho aqui. Em um dos comentários desse passo ou do anterior, alguém escreveu Ah, eu encaixei esse endstop aqui, montei a impressora e nunca vi ele encostar em nada. <risos> Bom, isso aí eu vou ter que deixar para o final para fazer qualquer consideração. Mas achei um comentário engraçado. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Ó. Agora eu estou encaixando a peça. Aquele negócio. Um pouquinho de força, um pouquinho de jeito. Tá fazendo, faz um pouquinho do lado. Deixa a madeira ranger vai um pouquinho de força. Aí quando entrou o suficiente aqui, a gente vai com os parafusinhos para forçar com o parafuso. Né? Então tem um aqui, só que tem que colocar o porquinho do outro lado. bem aqui ó. pronto, tchau, chavinha. legal, pegou é esse daqui então, parafusei só um pouquinho para a gente ir fazendo força igual nos três parafusos a gente aperta e a madeira já vai clicando, tá vendo? Rangendo porque tá encontrando o pedaço o espaço dela aqui no meio da outra madeira Ela Range toda, clica chora isso mesmo. Yeah. Agora parece que entrou bem. Uh. Ah, ó. Ficou justinho aqui embaixo, tá vendo? E aqui também. E aí, se a gente olhar para as imagens do nosso tutorial. A única coisa adicional que ele pede é para a gente pegar um pouco essa fiarada aqui que ficou e prender um cabo no outro com uma abraçadeira aqui. Vamos lá. Podia até ter pego um, uma abraçadeira menor. Mas tudo bem. E fim. Com isso, a gente termina o passo 13. Vamos ver o que tem para frente. O próximo é interessante. A gente vai... Prender a correia aqui, esta correia vai prender aqui, vai botar um finalzinho para ela e já vai possivelmente prender no nosso braço. Vamos ver como é que vai ficar isso aí então, galera. Valeu!